Boa noite, pessoal. Vamos ver o que nos espera aqui para essa quarta-feira, dia 8 de fevereiro. Aqui, então, a gente tem o gráfico do, do mini índice, né? O dia de hoje foi aquela questão da... aqui é o gráfico de 5 minutos. Então, o dia de hoje foi o, o fechamento aqui da onda a né que a gente trabalhou aí na nos dias anteriores esse a ele teria como alvo o 4 né, da contagem de grau menor que era o azul aqui na, na outra figura então tá aqui ele cumpriu e aí veio nos trazer o b eu a princípio deixei até ali a short em que a gente tinha cumprido aqui uma uma descida né e eu chamei aqui essa descida de b só que o preço fez uh, um swing né e nos trouxe um novo a vou ter a trocar de cor aqui b c né e a gente poderia chamar então esse aqui do, do b definitivo mas não foi o caso tá ah, o preço, na verdade, ele fez, ele fez um, um outro trabalho. Ele, ele nos entregou aqui um 1, um 2, um 3, aí aqui, ó, bem conturbado, um 4, aí um 5, certo? Daí, então, já que aqui é um 5, ele fez um A. Local aqui, né, desse menor grau, o B, que aí veio até a linha de tendência que bem antiga, olha né, só, lá do dia 3 de janeiro, né, um mês atrás, e aí então ele veio e fez o C, encerrando aqui um uma onda completa. 4, 5, A, B, C, né, de Elliot, tá, uh, bem interessante aqui o, o que o preço fez, e aí ele então nos deixa a, a, a questão de analisar o que que seria para o dia de amanhã, só fazendo um, um parênteses aqui, né, parênteses, é, a gente tem aqui uma, uma figura, a formação de uma figura que é o diamante, tá, Oh, o diamante e aí a, a técnica a técnica ensina que o diamante ele tem um braço que desce né, e ele vai fazer um braço que sobe ah, até encontrar onde o outro o outro iniciou tá é, de onde o outro partiu então a gente tem aí essa possibilidade aqui mas aqui o nosso caso né nós tínhamos visto ontem que se for esse o movimento, o nosso preço tem a chance de vir até o 4 da sua própria contagem, né? Então ele pode ainda estender isso até ali, tá? Que vai se aproximar do 60%, olha só, 60% além do tamanho do A, tá bom? Então isso tudo são possibilidades para um movimento de alta, para o dia de amanhã ou os dias seguintes. Bom, por outro lado, então voltando àquela, àquela análise que eu havia feito, né, de que existe uma possibilidade de a gente ter aqui um 1 e um 2, né, e aí se desenvolveu um, um, uma tendência de baixa aqui. Isso continua, continua como possibilidade, né, não podemos é, descartar e eu acho que é, tem, temos né, que ficar atentos a qualquer circunstância dessas né, então embora ele, ele fez aqui um fundo duplo né, ele, ele fez uma espécie de teste aqui né um spring também que chama se é um spring ele pode ele pode seguir o movimento para cima, a gente espera que sim, né, que bom, que bom é quando há alta, mas a gente tem que ver o que vai acontecer de fato, tá, então ele está aqui dentro de um triângulo, esse triângulo nos desenha um, um diamante, né, e a gente, olhando só essa porção aqui, final do dia, nós podemos ter aqui, ó, uma especulação de que aqui tenha um 1, 2 aqui. E sendo aqui um 1, 2, pegando o Fibonacci aqui, ó, 100%, o nosso 3 inicial tá aqui, tá? E aí o nosso 5 vem aqui se aproximar da onda 4 do grau menor, que nós vimos antes. Então, por várias é, formas de olhar e contar, contagens alternativas, a gente tem aí uma, uma confluência né, de indicações. É, se for para baixo, então é aquilo. Esse aqui foi 1, um, A, B, C... De, talvez um E então um e aqui para fazer um, um 3 né, na região do 90 que a gente viu ontem tá aqui ó tá esperemos que isso não aconteça é, ou ainda ele é, ficar por ó, pelo dia de amanhã assim lateralizando aqui preso aqui dentro acumulando para depois então ele, ele tomar uma uma definição na quinta ou sexta-feira. Tá bem? Isso que eu queria deixar aqui para vocês. Então o nosso preço nos entregou, né? Nos entregou o.. veio fazer aqui o A, entregou o B também, e aí parece que parte para completar o C, e a onda C tem sempre cinco pernas, tá bom? É isso aí para o dia de amanhã, espero aí que tenham gostado, sigam aí acompanhando sempre as lives e, e esses estudos, porque eu procuro colocar tudo de maneira é, prática, talvez hoje tenha sido um pouco rápido, por causa do adiantado da hora, mas na descrição dos vídeos eu tenho ali um, um pdf eu achei um site muito bom e eu estou recomendando ali é o priceaction.pt de portugal e só que ele tem ali um material explicando o é, Elliot que eu falo tanto muito bom material com figuras com tá muito claro de entender então é, se vocês têm isso em mãos e, e e acompanham aqui estudam um pouquinho e depois vem olhar o que eu falo e mostro é, vai ficando muito tranquilo de aprender e de acompanhar né? e vocês fazerem as próprias análises isso que é o mais importante, comecem a fazer as próprias análises né? ah, mas como é que eu começo? é simples, aqui ó encontrou uma encontrou uma, uma reversão importante começa uma contagem tá? começa uma contagem aqui ó, uma reversão importante ó, uma reversão importante aqui tinha uma, uma linha de tendência, né Pô, olha aqui, ó. Aqui uma raiz chegou ali, então tá. Então aqui é 1, um. cruzou a linha, né? Aqui é 1. Bom, um. então, se ali é 1, um, aqui é 2. Ah, mas e o 3? Como é que é que se vê o 3? Bom, o 3 ele tem que ser 60% além do 1. Um. Então tá ali, ó. O meu 100% tá aqui, né? Então tá aqui. Então o tamanho do 1 um tá aqui e ele já prolonga e traz o 3. Ah, olha só. Então, ali é o 2, ele vem 1, 2, 3, 4, 5, o meu 3 aqui, maravilha, tá? Aí o 4 não pode tocar na, no final do 1, um, de fato aqui não tocou, chegou perto, mas não tocou, 4, e aí eu tenho 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, fechou uma onda de impulso. Agora a correção, A, B, C, né? Acabou. E aí, o que acontece? Aqui também, de novo, ó, uma reversão importante. Traça uma linha aqui. Ah, então tá, cruzou a linha, né? Olha aqui, ó, começou aqui embaixo, esse aqui não tocou. Bom, vamos sugerir que aqui seja 1. Um, e esse aqui 2. E esse aqui 3. E esse aqui é o 4. Opa, o 4 cruzou 1. Um, então, invalidou a contagem. Então, aqui a gente tem ABC. Tá? Mas eu vou ficar só com esse exemplo aqui, e espero que gostem, acompanhem com a gente, faça o, o, o canal crescer, curtindo, compartilhando, dando seu like, e eu vou colocando material para a gente crescer juntos, tá? Esse que é o objetivo, eu ensinando, eu ensinando, eu compartilhando, eu acabo aprendendo mais, me aprofundando mais, tendo que caprichar mais, tá bem? Fica tudo riscado assim mesmo, mas é aí que a gente aprende. Um abraço.